Ano do céu, que esse castelinho de areia ficou pânico aqui na Vila do Deserto. Ficou demais. Agora ele rolê é que eu preciso tomar utilidade pra ele, né? Aliás, <risos> brincadeira, gente. <risos> bom dia, gente. Tudo bom com vocês? Eu tô bom. Olha o Treff ali, ó. Olha o Treff ali, ó. Pra você que não tá ligado em nada daqui, esse é o Mequatref, o meu gato mais pânico do universo. E essa daqui é a Vila do Deserto. Essa aqui é uma vila que o Apu pegou pra ele e ele começou a fazer uns projetos. E quando eu descobri, eu comecei a participar com ele. Porque, mano, pra quem não tá ligado, a Irmandade, estamos na temporada 3, né? Na temporada 1 era só eu, Apu e Delete. E era só no deserto. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo ou que eu entre no mapa da Irmandade 1 em algum momento pra mostrar pra vocês, comenta tem aí para eu saber e também já deixa o no vídeo não é porque a gente está no mês lajota. Muitas coisas vão ser feitas hoje aqui na Vila do Deserto. Mas antes eu queria mostrar o que o Apu fez, que é bem legal. Além de colocar remendo na elytra, ele também secou uma parte do oceano. Na real, uma boa parte. Deixa eu mostrar para vocês aqui no mapa. Como vocês podem ver, ó, aqui tem um rio passando, que creio eu que o queira chamar de Rio Nilo. E aqui ó, nessas marcas são mais setas. Aqui ó, era outro rio e ele deixou tudo com areia assim, deixando o deserto apenas com um rio. Então eu acredito que vai ficar tudo bem tematizado ou oh, vai ficar doido. né? Isso aqui, isso aqui era um rio, gente, tá? Isso aqui era um rio de qualquer forma, nesse trabalhão todo que vai rolar. A gente também tem a nossa parcela de trabalho. E para começar bem ela, se vocês olharem bem aqui no comecinho do castelo, ó o Mega Drive tá aqui olhando também, ó Eu já fiz uma mini subidinha ali, olha Tá bem, bem meia boca, mas era só pra eu ter uma ideia O que eu quero fazer é o seguinte Eu quero fazer uma subida mais boa pra aqui pro castelinho Pra depois a gente poder passar por aqui, ó Por uma ponte, ó, pra lá Eu não sei ainda muito bem Mas como pra lá vai ser a muralha Eu decidi puxar essa curva pra esse lado aqui do rio Mas eu vou fazer uma subidinha pra cá bonita Pra eu e o menino a conseguir subir E aqui vai ficar todos os nossos baús com os nossos itens então, a primeira parte disso vai ser o quê? C -c Cadê minha sugar Box? Ah, tá aqui, né? O único problema é que só sobrou isso de areia. O resto tá tudo vazio. A gente gastou muita areia nessa construção, mas tá tudo bem. O McTrash aqui veio fungar a minha cara. Olha, me deu um pé de coelho. É o, é o segundo aqui ó pra coleção. Ó, obrigado, McTrash. Bom, a gente pode pegar essas areias aqui, olha, transformá-las em arenito. E a partir daqui a gente tem várias opções, como por exemplo, essas lajes de arenito aqui, ó. Ó, Vou ensinar o truque pra vocês. Pega algumas escadas de arenito e algumas lajes. Por quê? Porque aqui aqui em cima do bloco de arenito, ele é liso, mas a escada de ponta cabeça. Ela não é para quem não entendeu, eu vou explicar o porquê agora. Eu quero que essa parte aqui seria feita tanto de arenito quanto arenito liso. Porém, se eu colocar só arenito, vai ficar tudo liso assim. Então a gente vem aqui, ó colocando essa escadinha de ponta cabeça. Aí ah, é que a gente põe as, as, as lajes, né? não tem muita escolha aqui ou as escadas. Acho que eu prefiro as lajes mesmo. Aí a partir daqui a gente vai fazendo toda a descida bonitinha. Vai ficar mais ou menos assim. Mano, deixa falar, falar que eu curti o resultado, mano. Ficou legal aqui. Obviamente não tá 100% como eu gostaria, tanto que eu coloquei uma plaquinha aqui, ó, escada temporária, porque eu quero saber como que vai ser a ponte depois. Mas, ó, pelo menos já tá bonita de subir. Também coloquei uma plaquinha aqui, ó, Salitia de baús. Eu queria colocar a, a bolsa de tinta brilhante, ó. Foi a primeira vez que eu coloquei, ó, que da hora. E também o corante cinza claro. Eu quero ver como que fica a noite. É só por curiosidade mesmo. Agora o próximo passo é a gente encher aqui de baú para que se tornar a sala de baús, né? Se eu não me engano, alguma daquelas chuker box ali são só de madeira. Deixa eu guardar essas traias aqui, né? Aqui, ó, pronto. Vamos fazer um montão de baú e não agora, mas no futuro. Eu vou planejar uma decoração bem maneira para aquela sala. Podem ficar tranquilos que ela vai ficar linda. Prontinho, um pack de baú feito. Ó, parede, parede, baú. Parede, parede, baú. Para quem não entendeu esse parede parede bom que eu falei é por causa que essa camada aqui de dentro vai ser uma parede. Simplesmente assim aqui então, vai ser vai ter uma vai ter uma parede diferente para ficar para não ficar de aranha aqui dentro, sabe? Para ter uma cara uma cara mais diferenciada, ó, aqui eu vou ver para colocar uma escada para gente subir para lá. E aqui eu ainda não sei. Aqui eu acho que eu vou colocar as camas minha do Opu depois. Aqui pode ser uma parede de fornalhas. Tá, por enquanto, então vamos deixar só esses baús aqui. Então agora o processo é o seguinte. A gente pega tudo isso daqui e traz para cá. Por enquanto eu não vou organizar muito bem, não. Coloquei esses banners de sorvete aqui só para ter em algum lugar mesmo. Esse primeiro baú aqui, ó, vai ser só areia. Esse aqui vai ser derivado de areia e esse aqui, madeira. E esse aqui de baixo vai ser pra trilha, Tipo coisa variada. Agora, como a gente tem muita coisa aqui na vila, vamos sair pegar tudo e trazer pra sala de baú. Ai, ah, quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Não é só os meus itens, não. Como uma puta trabalhando com um projeto aqui, ó. tem item largado aqui, tem item largado aqui. Eu vou, eu vou arrumar tudo. Menos aqui que tem umas ferramentas dele largadas. colocar nessa sugar box deles aqui. Ó, o Mequetref me esperando aqui, ó. Vou deixar bem aqui, daí depois ele pega. Agora o resto aqui já fazer de uma maneira mais fácil. Ó, sugar de areia, sugar de areia e sugar de arenito. E aqui de tralha, prontinho, arrumamos todos os baús. Mano, dá, uma, dá um ligue só. Baú para blocos aleatórios, consegui lotar bom para armadura. Só tenho uma peça, né? Baú de areia 1, um, baú de areia 2, baú de arenito, baú de derivados de areia, baú de derivados de madeira, e baú de itens aleatórios. E todas as Joker Box. Eu vou levar duas comigo. E como eu podia com alguns itens, eu coloquei os itens que ele tinha aqui, ó. Que estava numa Joker Box aleatória. Agora, antes de eu. Oh, deixa eu trabalhar com isso que tá de noite agora. Agora vamos aproveitar a situação Vamos ver como tá de noite. Ô, oh, louco. Ficou da hora, nossa, ficou muito doido. Bom, agora o que eu preciso fazer é achar o mequetréfe. Mequetréfe, você tá aqui? Mequetréfe, acho que ele continuou dentro do castelo ali, né? Peraí, aqui ele, vamos lá para dentro. Aí, boa, mequetréfe, fica aí um pouquinho. Que agora eu preciso fazer duas coisas. Elas são lá na Vila Vars, então vamos começar indo para lá. Antes, eu queria testar uma coisa. Eu tenho aqui a bota que faz eu nadar super rápido na água. Eu queria saber se dá para utilizar ela, a graça do golfinho e ao mesmo tempo ela e para ir mais rápido. Vamos ver. Olha, eu acho que sim, eu, eu sinto que eu tô rápido, né? Olha, em comparação sem Elytra, olha a velocidade que fica. Eu acho que com o golfinho fica mais rápido do que com Elytra. É, com certeza, com o golfinho fica mais rápido do que com Elytra. De qualquer forma, chegamos aqui, são os salvos. Oh, mas olha só que interessante que eu achei aqui na vila. Alguém abriu uma mini lojinha de encantamentos. Qualquer encantamento, 10 diamantes, encomendas 20 diamantes. Encantamentos especiais, valor a combinar Então eu tô vendendo livros encantados, né? Interessante, tive uma ideia. Pra quem não tá ligado, o The Light abriu uma loja de livros. Eu acho que ela não tá funcionando ainda, né? Não. E o Phantom foi contra a minha loja de encantamentos aqui. Tanto que ele explodiu ela. Eu tive uma ideia. Uh, um diamante. Boa. Como é o combinado foi eu tirar a minha loja. Eu combinei de tirar em um dia, mas eu não tirei. <risos> eu vou tirar a minha loja aqui agora. Então, prontinho, a primeira parte do combinado que eu tinha com o Phantom era sumir com essa loja, então eu sumi. Quer dizer, tá sumindo aos poucos ali, né? A outra parte do combinado era eu refazer a minha loja aqui, nesse local, que é o meu local de loja. Porém, eu não vou fazer minha loja ainda, porque é o seguinte, eu andei pensando aqui, a única coisa que eu quero vender aqui no Nether é uso de bigorna. Porque se todo mundo vai comprar livro, tem que usar uma coisa pra colocar o livro, que é a bigorna. Então, é só vender o uso da bigorna bem caro que eu vou ganhar dinheiro. Nossa, ainda bem que eu fiz mais batatinha, mais foguete, que tá complicada a situação aqui, né? Bom, vamos lá pro Dendy, que eu quero ver duas coisas A primeira, eu quero ver como que as construções que a gente fez no Dendy Fica com shaders, sim, eu baixei shaders E a segunda coisa que eu quero ver é como vai estar a nossa loja Tem uma descida aqui que dá, dá pra morrer descendo Bom, primeiro de tudo, estamos aqui no Dendy Peraí, su sumiu um pedaço ali, é impressão minha Então tá, né? Aqui parece tudo normal Ó, oh, o Tugin melhorou aqui, ó Aqui tá mais bonito Eu acho que o Tugin finalmente começou a mexer legal aqui no Dendy Tanto que se olhar aqui atrás tem a casa dele, mas ué, uso diário um diamante. Mano, quem o bigorna e colocou aqui? Eu não botei o um preço, eu ia fazer o um preço agora. Uai, Mano, chamei. Vamos conversar com o Tugin vamos tirar a satisfação e descobrir o que está acontecendo. Mas enquanto ele não entra, olha só que maneiro é o Dendi com o mod das sombras, os shaders. Primeiro de tudo, olha só que da hora o nosso dragão. Mano, oh, ficou da hora. Quanto mais de perto chega, mais brilho pega dele, olha. O palácio ficou da hora, mano, o fóssil também. Olha, Nossa, ficou muito doido. Também a nossa loja de encantamento também ficou bem doida, né? Mano, eu vou estar tá postando para quem é membro aí uns, umas prints que eu tirar bem bonitinha para vocês poder usar de papel de parede. Quem quiser, fechou? Bom, vamos lá falar com o Tuguin. Boa tarde, senhor pudim vermelho. Boa tarde, LG. e aí gostou do, do The End, como tá ficando agora. tá tudo melhorando, mano... estamos ganhando ah, é. dinheiro. Tá, tá a pânico, tudo eu já tinha visto, menos essa, oh, essa entrada que ficou da hora. Hein? Eu gostei. Você não viu oh. vindo para cá como mudou as coisas, velho? Eu, eu, eu vi algumas coisas assim, mas não tudo, para ser sincero. Eu vi que tinha um caminho de gelo, mas eu tomei dano de queda. É, eu preciso arrumar isso ainda, mas o que, ah. que é que você me chamou para cá? Então, eu, eu, eu queria saber uma, uma coisa que assim, eu tava dando uma averiguada nos meus negócios, porque eu tô arrumando minhas coisas, né? Ah. E eu, eu notei que apareceu umas bigornas aqui e uma placa com valor. Você sabe explicar o que é isso? Então, você abriu essa loja aqui. Não Sim. tinha valor algum, não tinha bigorna, não tinha nada. Como é que as pessoas iam vir aqui te pagar? Não, é porque mano. não estava aberto ainda a loja. Ah, não tava aberto? Não! Então, <risos> é que... Tem, tem um problema, né? Tipo, eu liberei agora finalmente pras pessoas poderem comprar o passe e entrarem aqui no Dendy. Sim, sim. E tipo, é, se eu não fizesse nada, as pessoas só iam vir aqui e usar tudo de graça, entendeu? Porque não tem nenhum aviso, não tem nada. Então, tipo assim, toma aqui seu dinheiro. Três. Não, não é só três, era, era, era sete. Peraí, hum. pra quem tanto você vendeu? Pro Foca. O Foca é o meu foca inimigo. Co como assim? É não inimigo? era pra vender pra ele nem que ele pagasse um pack <risos> de diamante e tu... <risos> Ué, mano Ué, ele veio aqui Ele pediu pra usar Eu achei que vocês eram amigos não, Por isso que eu O cara passou a perna em você, mano O cara passou a perna no set, Tuguin tu, Eu fiz até barato aqui pra ele, mano Ele já pagou uma semana inteira Agora ele pode Oi! vir pra cá uma semana? Não, é, faz o seguinte, isso. mano to, Toma aqui o set vai, Você vai devolver pra ele Vai falar que ele não tem direito de só uma semana nem ferrando Mano, eu vou cobrar Uns três diamantes, um uso Então hum, trate de arrumar isso aqui De terminar essa oh, loja não, dois, não, não, que trazendo, Você não vem me dar esse irmão, Ó, Tuguin mas fez o trato, que é o seguinte. A minha é. loja fica mais barata aqui no The para pra valorizar os seus bagulhos e ter lucro. Mas é o seguinte. Okay. Eu não vendo passaporte pro The para pra ninguém. Então você não vende minhas coisas pros outros. Tá, tá. Foi mal, mano. Mas ai, ai. eu queria só te avisar que, tipo, todo mundo agora tem acesso pra cá, né? Se eles pagarem. Não, não isso, isso, é, isso é bom, mano. Se quiser, é, eu tô trabalhando com num projetinho. Eu posso levar um desses passaportes, tentar vender pra ele e te passar o dinheiro de volta daí. Cara, eu fiz algo genial. Vem é. cá, me segue. Também que eu tô, que eu tô chegando, cara que eu tô na, na, no, na maior casa do mundo, tá ligado? Tá bom, vem no Nether. Você não era obrigado com o Nether? É, então, mas ele deixou aberto lá, né? Então eu posso entrar, Em teoria. Ah, faz sentido, né? Cadê o certo, Tuguin? Tô aqui, tô aqui. Cadê você, aí Tuguin? Peraí, peraí, peraí. peraí ah, carregando. eu também tenho coisas pra te contar. O quê? Ó, lembra que o Phantom que o explodiu minha loja aqui? Eu não sabia disso. Ah, ele explodiu minha loja aqui. Eu pensei no seguinte: eu tenho direito de um terreno ainda no Nether, né? Lá na minha loja do The End, eu vou deixar exclusivo duas coisas: a mesa de encantamentos, como já tá lá, só que eu vou botar um valor e o uso da bigorna por três diamantes cada uso. Aqui eu vou construir uma única loja que vai ser uma bigorna gigante, provavelmente. E nela as pessoas vão poder só usar a bigorna e vai ser super caro. caro a galera vai no de lá. Mas vai funcionar, velho. O que eu queria te mostrar era isso daqui, ó. Bom, eu não tenho acesso para o Nether hein? e ele deixou aberto. Por isso eu fiz algo genial. Mas você comprou esse terreno aqui? Não. <risos> ah, deixa eu ver aqui. essa daqui é uma mini ilha do The End, e é aqui que as pessoas vão comprar o passe. Mas e quando ele descobrir? Quando ele descobrir, ele vai tiltar comigo, mas enquanto uh. isso eu vou roubar o sucesso do Nether dele. Porque as pessoas, mano, eu aqui, tenho uma ideia, ficar... eu tenho uma ideia que tu vai amar. Ah. Essa sua mini loja tem que ter franquias. Faz uma franquia literalmente na entrada do portal do Nether gigante lá no mundo normal. Mano, isso é genial, mano. Eu tenho que fazer isso. <risos> mas vamos ver, né? Tipo assim, eu acho que vai lucrar isso aqui, eu nem sei quanto que lucrou. Acho que ninguém comprou ainda pra falar a verdade. Que eu acabei de construir isso daqui. Não, ó, pode ficar da minha parte, todo mundo quer ver, eu vou falar. Gente, o The tá aberto, vai lá comprar o passe, tá mais barato que o do Nether. Vou falar é, isso. E, e o melhor, é no Nether. Tuguin, vai bombar! Vai bombar, <risos> Tugin. Bom, Tuguin, só, só vim te falar assim, ó. Para de vender pros outros minhas coisas, tá bom, Tuguin? Tá, eu vou recuperar com foca lá o dinheiro, mano. É, fala pra ele que o que ele já mexeu lá, ele pode, pode ficar com que ele já mexeu, mas que ele não é mais bem-vindo na minha loja. Tá bom. Tá bom. Tchau. Tchau. Bom, de qualquer forma, tudo. Tudo que eu tinha para fazer aqui agora nessa parte do mapa, eu terminei. Agora eu quero voltar lá para a Vila do Deserto, porque tem muitas coisas para fazer e muito trabalho a ser concluído. Então vamos lá que o Maker Trap nos espera e bom. Bom, chegando aqui na Vila do Deserto eu avistei um idoso. Peraí, deixa eu entrar na calcônia aqui. Opa! É, oi, e aí, tudo bom? Bom, é, salite. Sa é, como, como que é mesmo? É salita de bolso. Salitas de... Mano, o que, que é essa escadaria horror, horrorosa aqui Apu, olha aqui a placa. Olha é. a placa. Eu usei só o que sobrou, mas cada temporada era só para ter como subir, para não ficar um barranco. Ah, tá. Entendi, entendi, entendi. Oh, mas mas não vou fazer castelo alto nisso aí. Ah, é, entra aí que as coisas tá maneira aqui dentro já. Olha, você reconhece os itens dessa sugarbox aqui? Sim, reconheço. Claro, você <risos> vai quebrar mesmo. Os é muito <risos> ruim, mano. Na moral, eu faço mano. um novo depois. Eu falei que eu tava ocupado. Deixa, hum. deixa eu te sugerir uma ideia. E se você pedir pro pessoal fazer um banner e te mandar no Twitter? Tá, Pera aí, quer saber? Todo mundo, então, faz um banner maneiro para essa aliança aqui do deserto. Certo? E manda no Discord da Irmandade. Vai ter um canalzinho para isso. O Discord está na descrição, então. Mas agora, pô, seguinte. Abre essa Shooker Box aqui. Você reconhece esses itens? São os meus itens. Quem estão tá fazendo aqui? Então, ó, pô, você fica jogando tudo na rua lá. Os monstros do deserto vai roubar. Então, ó. abre aqui ó, também. Aqui, ó, os baúzinhos. Tá tudo bem organizadinho. Tudo que nós temos na vila tá organizado. Você trouxe todos os recursos que sobrou para cá, velho. Literalmente. Ah, essas Shooker Box são vazias. Mas é para, tipo, para pegar, usar e depois desvazia elas, sair de volta para elas, tipo, um ciclo de Joker Box, tá ligado? E qual que são as minhas? Ah, tanto faz, uai. Eu, tô, eu levei, eu tinha, eu tinha no total seis. Eu tô levando duas no inventário. Deixei quatro aqui e tem algumas aqui louca aí. Sei lá, cara. Tá, tá, tá bom, tá bom, tá bom. Mano, você reparou o estado que ficou nessa ferramenta? Mano, ficou complicado, né? Ó, oh, Por sinal, Apu, eu queria falar com você sobre isso. Eu percebi que você tampou todo o rio porque você quer fazer o Rio Nilo, correto? Corretíssimo. Eu ia falar exatamente isso, mano. Então, e nessa vida de deserto, né? Eu acho que você quer seguir a lógica da vida real. Então não faz sentido eu fazer uma plantação aqui que não tem nada Se eu for fazer é, uma plantação Pra ter uma farm de comida infinita Teria que ser na borda do rio, correto? Correto, sim Você vai reformar o rio ou não? Só pra saber Vou, vou, vou reformar Eu não sei se você reparou, mas ele tá todo troncho, mano Ele a tá, tá cheio de mini ilhas Ele tem umas bordas feias Um pouco de grama nada a ver Uns buracos A ideia é reformar ele e deixar ele bonitinho Tipo, muito bonito mesmo Só que pra isso eu vou ter bem mais trabalho, né? É, não, nisso eu concordo plenamente então, ó, a, eu vou esperar você reformar o rio Pra fazer as plantações na borda dele bonitinha E também pensar numa ponte aqui pro castelo, né? Mas por agora, eu queria um local que eu pudesse fazer comida infinita pra gente Porque eu tô tendo que voltar toda hora lá pra Vila Varza pegar comida E não tá bom É, então, eu ia falar uma parada, mano Já que você pegou os baús e levou pra dentro do castelo Ficou o templo disponível A ideia era utilizar ele como depósito de, de itens De repente fazer algumas farms Então, tipo assim, se tu quiser utilizar dele Meio que ah. Cara, tá sobrando. E, e, ele ele é bem grande, espaçoso e tudo mais. É bem legal. Então, peraí, se eu quiser, eu posso tacar mato e planta aqui em tudo. Então né? pode, pode. Pode ser ele, gente. Eu acho que inclusive vai ficar muito maneiro, mano, tipo entrar dentro do templo e ter umas plantação. Você me deu uma ideia que eu gostei. Então ó, a boa, é o seguinte, vou trabalhar nisso a partir de agora. Então depois dessa conversa, beleza? Tá bom, tá bom. Só não rouba meus ouro, viu? Ah, não, relaxa, é tudo meu. <risos> Tchau, valeu. É o seguinte, eu peguei alguns itens aqui, sendo duas enxadas de ferro, porque eu não vou gastar de com isso. Madeira de carvalho, eu tive que pegar essa cenoura. A gente já tinha farinha de osso. A gente pegou na farm do Apu lá na Irmandade lá na da Várzea e bloco de grama que nós já tínhamos. O meu plano é o seguinte: agora de início eu vou colocar a grama aqui nessa parte toda. O meu plano é aqui tudo ser a plantação. Eu tenho dois planos: um plano para a gente fazer uma decoração bonita aqui para plantação e um outro plano que a gente vai fazer depois de terminar esse daqui que é para deixar a farm totalmente automática, rápida e pânico. Ó, primeira parte concluída. Cadê as madeiras? Faltou um baldinho da água, né? Não, eu vou. Eu vou eu vou buscar lá, peraí. Pronto, dois baldes ah. d'água água para água infinita. Aqui vai ser a área da plantação. Eu tenho um plano de. Nossa, eu quero deixar aqui uma decoração muito linda. Porém, isso leva tempo para fazer. Então, de início, eu vou focar todo o meu tempo em apenas plantar. Vou pegar a cenourinha aqui, olha. Tá aí, ó. Eu quase não consegui plantar aqui por falta de luz. Então, tem que tomar cuidado com isso. Acabou todas as nossas cenouras. Plantei algumas a mais. E, como eu falei, só por enquanto eu vou espalhar a tocha em tudo aqui só para conseguir plantar. Depois eu vou organizando a iluminação daqui para ficar bonitinho. Mas com isso, já temos a primeira plantação. Vou fazer aqui a segunda. A terceira E a quarta Tocha aqui, tocha aqui Tocha aqui Tô fazendo um barulho de bicho. Ah, esse coelhinho aqui, tadinho. Tem dois coelhinhos aqui, ó, três. Eita, tá bom, né? Tá, vamos espalhar a grama. Ó, até que ficou bem legalzinho. Não vou mentir, não. Ó, tem a primeira plantação, vai ter a segunda, a terceira e a quarta. Obviamente, falo novamente, né? Falta ainda decorar tudo com mais cerca, lâmpada, grade, tudo que é bonitinho do Minecraft para deixar fofo. Olha a lua, que linda. Mas por enquanto essa é a plantação provisória. Agora vamos lá em cima fazer a farm de comida infinita. Deixa eu só ver se tem alguma maneira de acessar essa parte aqui de cima. É, não tem nenhuma maneira, mas a gente pode fazer um chão aqui, né? Arenito liso isso daqui, né? Tá, pera aí. E a gente vai ter que fazer uma máquina de redstone ali pra gente aí sim conseguir ter a comida infinita. Então é melhor a gente ter um chão mais sólido lá pra trabalhar. Ai, que arenito liso. Vamos pegar dois packs que acho que já vai servir. Eu vou fazer a entrada ser assim, só por esses dois lados, porque a entrada lá de baixo é só pela frente. Por enquanto eu vou espalhar umas tochas bem nada ver, né? Também só pra iluminar. Mas que nem eu falei, eu quero deixar tudo bem lindo, sabe? Eu quero deixar tudo bem fofinho tudo. Pronto, agora ó, vamos pegar os recursos de Redstone para fazer a farminha. Vou fazer logo duas para ter uma para mim, e uma própria Prontinho, separou os recursos. Agora a gente vai poder fazer a nossa farm de comida infinita aqui no Minecraft. tá Vamos partir da ideia que a gente vai fazer essa farm em dois locais. Então vamos pegar aqui ó, o ejetor. Fazer aqui ó um, dois, três. Terra pode ser terra aqui também por enquanto água terra e ara essa daqui. Pronto observador virado para cima. Redstone aqui ouro ouro ouro ouro redstone redstone redstone redstone redstone Pistão uma graminha temporária aqui na área e a escada aqui e a alavanquinha. Tá agora vamos replicar isso água para cá para cá para cá para cima ouro ouro ouro redstone ouro redstone. Pistão, ara, terra, escada e alavanca. Ah, só para deixar, deixar mais igual ainda. Prontinho, está funcionando. A única coisa que falta na real agora é farinha de osso e cenoura. Como eu havia falado antes, a minha ideia é ter a farm tanto a funcional quanto a bonita. Essa vai ser a parte funcional muito maneira dela. A gente vem aqui, ó, três packs desse, três packs desse. Três packs desse. E prontinho. Agora a única coisa que a gente tem que fazer é plantar cenoura. Gente, eu tinha dado. Eu baixei um pouco o som do jogo. Eu, tinha, eu entrei no servidor porque tinha dado uma bugada. Mas agora tá funcionando. Só, foi só um bug visual. Eu tinha duplicado a cenoura, só que eu não tinha visto. Agora, basicamente, eu vou estar tá formando cenoura infinita. Enquanto eu fico parado aqui clicando, e depois é só pegar ouro, que pelo jeito eu aputei muito e fazer cenourinha dourada. E agora já temos basicamente comida infinita no Minecraft. E o melhor: na base do deserto. Agora imagina eu e o Abu formando isso aqui ao mesmo tempo, mano. E depois vai ter a plantação lá embaixo que eu vou automatizar e também o Delmo. Então, mano, não tem como não falar que isso aqui tá bom. Se curtiu, deixa o gostei para mais projetos aqui no Projeto deserto e é nóis.